Gente, estamos aqui, estamos aqui não Estamos aqui diretamente de Punta Cana Essa é a minha quinta fã, Henrique, com vocês Já tive a oportunidade de conhecer o México Essa é a terceira vez em Punta Cana Que eu tenho o prazer de viajar E a gente está numa fã muito especial dessa vez, né? Sim, bem gostoso o ambiente A gente veio conhecer agora exclusivamente os hotéis da M Resorts Que é uma das, das marcas aí que a gente trabalha desde o começo e uma das principais é, marcas de, de hotéis ao inclusive no Caribe. E a gente percebe a identidade dos hotéis, né? eles têm um quê de todos, não iguais, mas eles têm tipo, uma personalidade, uma identidade, né? Sim, isso é bem legal, é, até pela identidade e pela qualidade do, do serviço, que é entregue, gastronomia, serviço de bar, que mesmo com marcas diferentes né, seguem uma mesma, uma mesma linha. De todos, a, todas as regiões do Caribe, Punta Cana é uma das mais procuradas. Sim. O, os brasileiros procuram muito Punta Cana, acho que após o México é a segunda região mais procurada. Existe um porquê disso, né? A gente tem aqui uma rede hoteleira fantástica, tem praias lindas igual essa que a gente tem fundos. É, e, e, e um povo também que acolhe muito, né, que, que acaba sendo muito receptivo. A gente é super bem tratado aqui, eles amam, quando a gente fala Brasil, já ficam loucos assim com a gente, já querem cantar as nossas músicas, já querem dançar, eles dançam com a gente né, na piscina, é, é incrível o tratamento que a gente recebe aqui em Punta. Sobre os casamentos, Rico, é, quantos destination weddings vocês fazem em média aqui por ano em Punta? em torno de 50 casamentos ano. Aqui em gente, Punta Cana. É E muito. tem crescido bastante. Isso só demanda, em Punta, né? Só em Punta Cana. Fora então, os outros locais. A gente trabalha com uma média de 20 hotéis aqui. É, efetivamente, que a gente trabalha com eles. Conhecemos aqui mais de 50. E... Esses 20 tem uma demanda aí bem, bem grande para casamento e com diferentes, como a gente conheceu aqui, com diferentes características. Para a noiva que quer casar na praia, a noiva que quer casar num rooftop de frente para o mar, a noiva que quer casar num, num pier, É isso, é legal. Características. Porque a gente fala assim, ah, eu vou casar no Caribe, você só imagina o quê? Vou casar pé na areia, na praia. E não, esses hotéis, eles oferecem uma gama de ambientes, né? Então, você tem um rooftop, você tem um jardim, você tem um pier, você tem o um mar como cenário sem tem que pisar às vezes na areia, Sim, né? E isso tanto para a cerimônia quanto para a festa. Né? Tem noivos que optam por fazer a cerimônia na areia, mas eles querem a festa numa área que dê para ir de salto, para as convidadas é, de ir de salto. É, a, a mulher então, sabe como é isso. Então tem, tem áreas diferentes aí, de hotéis diferentes. E também, assim, né, nessa vez, nessa viagem, foi bem legal que a gente conheceu cinco áreas diferentes de Punta Cana. Né? Desde Baiaribe, fomos para Veru Alto, para Bávaro, que é uma das principais praias, Macau, que tem um hotel novo. E, e, em Love, em e pelo Macau em Love também. E terminamos em grande estilo aqui em Capcana, que é uma das praias mais exclusivas e a região que a gente mais indica para lua de mel. Pela característica dos hotéis, a grande maioria dos hotéis aqui serem hotéis só adultos. É, Isso é uma coisa que a gente sente, assim, né? A diferença. Obviamente a gente, quando tem família e quando é só adulto, o clima do hotel, né? Fica uma coisa mais. É, exclusiva, uma coisa, às vezes, mais restritiva, né? Você se sente mais à vontade, porque é diferente os ambientes, né? Então, tem gente que quer vir para descansar, então procura um hotel mais reservado, mais tranquilo, até mesmo como a experiência que a gente teve no Zoetri. Sim, sim. E aí, gente que gosta do agito, da balada, enfim, daquela coisa mais noturna, E né? tem um pouco de tudo. Tem tanto Zoetri, que é um hotel boutique, que é bem silencioso e e como o Breathless, que é um hotel mais festa, que tem a Poupari. Total que tem, festa. É uma balada acontecendo ali todas as noites. E a, aqui onde a gente está agora no Secrets, ele, ele consegue aliar o, o, o elegante, né? o, o, o chique, um é, o rústico. É o rústico chique, sem perrengue chique, não é isso? Sim, com a praia fantástica. É, então é um, uma das opções aí. Quem busca de Mel, esse aqui é um hotel bastante indicado pela gente, a gente acaba trabalhando bastante com eles é, para lua de mel por isso, porque você tem todo conforto, tem uma praia linda e tem um serviço aí extraordinário. Tem é mesmo. Henrique, você acha que vai mudar ou se sente que já mudou o comportamento esse lance da pandemia, poucos convidados para cá, é, as pessoas Estão fazendo festas menores ou não? Você acha que isso não mudou? Quem faz para 100, faz para 100, quem faz para 30, faz para 30. Eu acho que tem um pouco de tudo, mas tem sim já os noivos que entenderam que é possível fazer um casamento para 50 convidados, para 40 convidados. Antes isso a, tinha um certo preconceito, ah, mas eu não vou chamar todo mundo. E hoje a gente vê, hoje mesmo eu li um, um pedido de uma noiva aqui a casar no Brasil, que ela entende que é possível agora fazer um casamento só com os amigos mais próximos e com os familiares. É, o Destination já tinha atingido aqui casamentos com 150 convidados, 200 convidados, mas a grande maioria são casamentos menores mesmo. Qual, então, qual que maior c... que vocês fizeram aqui? Ah, deu 170 convidados. 170, é um é, bom número, é, número, né? É, é um número bem, bem, bem expressivo, porque a média são 60 convidados, né? Fazemos bastante e durante, desde o ano passado, temos feito muitos casamentos com 20, 30 convidados, que têm sido lindos também. Né? e tem vindo realmente as pessoas mais próximas e o que a gente sentiu é isso. No mercado, os noivos têm aceito, olha, nós vamos fazer um casamento menor e tudo bem, não é um problema. eu o que é cuidar de 170 convidados? É, isso necessita de estrutura, né? A gente tem uma equipe bem grande e que todos conhecem os hotéis, todos conhecem os processos para auxiliar o casal desde o Brasil. E vocês auxiliam e... todos que. E no destino. Então, assim, falar com cada convidado, questão do, do, do que é necessário, transfer, seguro. E no destino também. A gente teve uma experiência na Focobombo que abriu aqui em Punta Cana, se eles vão fazer uma, uma, uma saída, se vão fazer um passeio de barco. Vocês cuidam é, de tudo. É feito todo o apoio para o casal em todos os sentidos. Então se vai ter um luau, se vai ter uma, uma.. No dia do casamento, principalmente, né? Também precisa-se bastante, mas tem todo esse, esse processo. Ô Henrico, quem a gente fecha tá ao vivo aqui, ó, é... tem pisada tem mergulho. Vida real. Quem fecha casamento? Geralmente já fecha a lua de mel pra cá? ou existe essa possibilidade assim da pessoa já emendar e ficar ou trocar de lugar sim o que o que acontece muito é, é muitos casais optam por um hotel familiar por conta do casamento né e dos convidados e, e que tem criança como convidado e depois eles mudam para um hotel só adultos para lua de mel né então eles acabam ficando no mesmo destino como eu falei a gente conheceu cinco praias então tem praias diferentes tem áreas diferentes aqui que pode -se conhecer uma das coisas que as perguntas né que eu recebo bastante é, isso não só para a punta, mas para todo o destino, é aquela coisa, meu Deus, quando que chove lá, quando é alta temporada, é furacão, enfim, a gente sabe que é, é, coisas da natureza são imprevisíveis, né? Existem os estudos e tal, mas como que você denomina hoje essa esse período sazonal? Por conta de clima, os, os meses de setembro e outubro ele ac acabam sendo, inclusive, tem até tarifas melhores, né? Por, porque é o, o a época que se corre um risco maior. É, de condição climática. O restante do ano não tem uma época que dá para falar que é, é, é seco o tempo todo. O que acontece muito aqui é chuvas rápidas. Então chuvas às, vezes, rápidas. às vezes escurece tudo, chove durante 30 minutos. Abre basta, tudo. E segue. E para isso é muito importante uma assessoria aqui. Pra, até para auxiliar nesse processo de tranquilizar os noivos durante a, a qualquer condição climática que tenha reversa aí para que possa as coisas acontecerem da melhor maneira, principalmente porque o, o casal que vem do Brasil ele quer fazer a grande maioria quer fazer tudo ao ar livre, né? Então a gente ah, lógico, aqui. a gente né quer vir para Caribe o quê? Para contemplar isso aqui, Henrico. Para finalizar, queria que você matasse assim essa pergunta para mim. Por que casar em Punta Cana e por que ter uma assessoria como a Chair Travel cuidando do casamento? Então, primeiro por relação custo-benefício e experiência que vai proporcionar os convidados. Então você tem um casamento com um é, numa praia paradisíaca, numa situação que a gente não tem. É, no Brasil, né, com uma estrutura de resort que a gente não tem no Brasil e proporcionar essa experiência, de viver essa experiência com os convidados, com seus pais, com seus melhores amigos. Que não é um dia, né? Não é só o dia do Já casamento. Geralmente são quatro, então, cinco dias. É, como hoje, a gente viu o sol nascer, aí depois um grupo foi tomar café num restaurante, outro grupo pediu café da manhã no quarto. Já tem uma é... galera na praia sim Então você tem esse contato com os convidados durante 5, 6, 7 dias, dependendo da situação. E pode, lógico, dentro desse, desses dias, ter experiências diferentes. Ter uma casa noturna, ter um barco, fazer um luau, fazer um, um, enfim, um sunset, festas diferentes, não é só o dia do casamento. Ah, e por e... quê? É muito por quê, por importante tá ter, ter uma assessoria. Principalmente <risos> os hotéis eles estão preparados para atender americanos. Esse volume de casamento no Caribe nos Estados Unidos é muito comum. E Só que a forma como, como eles casam, a forma como eles celebram é diferente da nossa. É, então todo o processo é importante ter um profissional, profissionais do Brasil que te auxilie desde o começo, desde o fechamento do casamento e que estejam aqui também. Porque aqui a gente consegue identificar, olha, isso aqui o brasileiro gosta para sua festa, isso aqui não é comum. Então são, são coisas que, que, como eu falei, a situação do clima, a gente entendeu para o hotel só, eles às vezes querem 11 horas da manhã que você muda a, o local e a gente é. sabe que o clima muda o tempo todo. A assessoria, ela vai brigar pelo cliente aqui, né para que tudo aconteça como como sonhado. essa é um, Esse é um dos grandes diferenciais, né, de você contar com uma equipe preparada, né? não é só ter uma trazer alguém né do Brasil Sim. que não sabe nada. Eu, eu vejo um grande ponto de vocês, primeiro porque vocês conhecem cada detalhe, gente. Vocês, quando vão explicar pra gente, falam o nome do pintor do quadro e do moço que tá arrastando a cadeira agora. <risos> então, isso é muito importante. Vocês conhecem os detalhes, as pessoas conhecem vocês, né? Então eu vejo que esse tratamento, esse carinho, esse respeito que o hotel tem por vocês também facilita muito quando vocês precisam resolver alguma coisa de última hora, enfim, trazer os hóspedes para cá. Eu queria muito agradecer esse papo rápido que a gente teve aqui, convidar vocês a conhecerem, se inscreverem também no canal da Cheers Travel que é bombada, gente. Os vídeos que vocês produzem são animais. E também ficar aqui conosco, comenta, compartilha, manda suas dúvidas, sugestões. Para onde a gente tem que fazer o próximo fã, eu acho. Sim, Aceito sim. Qual que o próximo destino? Jamaica, Aruba, Cozumel, sim, sim, sim. Curaçal. Acho que, né? Acho que podia pensar sim, nos roteiros um destino, aí. Um destino diferente aí pro próximo. Gente, obrigada. Tchau, tchau.